Olá gente, como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver se conseguimos fazer essa live. Oi, bom dia, boa tarde! Amadinhos, como estão vocês? Eu vou tentar eh, posicionar essa câmera aqui de um jeito que eu não fique segurando ela, amados. Eu sei que vocês já estão aí, né? Vamos ver se não fiquei de ponta cabeça. Digo aí, como tá aí vocês, amados? O que vocês querem saber? Um beijo para todos vocês que estão agora ao vivo. Eu peço desculpa por eu estar atrasada, não, não conseguindo ver o chat. Deixa eu virar assim, ó. Quem sabe assim fica melhor. Desculpa, tá, meus amadinhos. Eu tô tentando ver o chat. Eu vou caçar aqui vocês. Uau, quase que apareceu de novo. <risos> Deixa eu segurar aqui. Se não der certo, meus amadinhos, eu, eu programo outra live pra vocês, tá? Se eu não conseguir ver vocês aqui. Eu sei que tem bastante gente aí, mas tá sumindo. Não tô... Ah, consegui. Eu vou segurar o dedo aqui, ó. Legal! Luciana Aparecida, Vera Prado, Luciana, oi, um beijo... Vera Prado, tá virada a câmera para vocês? Ainda tá? Diga aí, melhorou. Hum, forma de pagamento, entra no WhatsApp, tem no, no meu WhatsApp lá na descrição do, do tarô de algumas, de algumas previsões que eu fiz, amados. Tá lá meus contatos, daí agora andei jogando outros vídeos... E, eu, e esses outros não é de tarot, daí não tem forma de pagamento. Mas eu vou colocar o um número do WhatsApp. Vera Prado. Como vai ser? 2023? Ótimo, é a Lua. Planeta Lua que vai estar tá aí chegando em março. Mas mesmo março, começa a melhorar esse lado sentimental. Luciana Aparecida. Hum, vida sentimental... É, Luciana Aparecida. Eu tô tentando segurar aqui, gente. Ainda tá virado? Diga pra mim. Diga pra mim. É que quando eu tiro a mão, se tiver virado, fale pra mim, tá bom? Banhos de alecrim. Banhos de alecrim com arruda. Do pescoço para baixo, na virada do ano. Eu queria fazer um, um vídeo amadinhos de simpatia, mas não tô tendo tempo. Tá certo agora? Então tá. Vamos ver se alguém eu caçar alguma alguma pergunta eu respondo. Vamos falando aí, meus amados. Um beijo para todos vocês. Desculpe que eu tô sozinha. Daí eu tenho eu, tinha, eu tive uma visita agora, meu filho tá indo para a capital e acabou passando aqui e me atrasei. Para se despedir bem agora. Para inveja. Para inveja arruda. ruda. Banho de arruda. Estou segurando aqui. Bom, um beijo para todos vocês. Hum, pergunta, pergunta. Pode, pode fazer a pergunta. Só que daí eu vou caçar aqui, ó. <risos> eu vou caçar. Minha filha Maria Clara. Vai ser feliz no amor, no amor, no amor. Vamos ver essa que pediu para filha Maria Clara. Vou caçar uma carta aqui. É, tem, ela tem, é, tem energia de ansã, e é uma menina guerreira, muito ambiciosa, tá? Vai ter sucesso, sim. É só ter paciência, tá? Paciência com esses momentos, tá? Mas logo tudo vai dar certo. Não é de vereda, não é já. Vera Prado. Um amor em 2023. Vamos ver para Vera Prado. Vai ter o começo, sim. Uhum. Vai, vai começar um. Você já tá preparada, já tá pronta, viu? Para 2023, tá pronta. Energia do Mago. É um começo lindo que vai ser para você. Você teve se preparando, né? O tempo. Esses tempos atrás, não foi fácil, mas agora sim. Uh, ontem aconteceu uma coisa intrigante. Um colega de trabalho bem mais jovem que o é 22. Ah, para lá que eu tenho que segurar, amadinhos. Eu tenho que segurar a câmera, sabia? Tem que colocar o dedo na câmera, senão some. Colega de trabalho bem mais jovem. Hum, ah, Jesus. É, você passou mal, né? É, Patrícia. Patrícia, isso acontece, né? É as pessoas, por causa desses planetas, sabe, retrógrafo, daí é, acontece isso mesmo, esse desentendimento, tá? É por causa de pessoa materialista, né, que tem pensado muito no dinheiro, mas que pensa mais no dinheiro, tem, tem a ver com a personalidade, a característica dessa pessoa, tá bom, Vera? Mas é, faz uma, um, deixa eu desligar aqui que tá tendo ligações nesse celular, faz é uma harmonização no teu chakra, tá? Eu vou jogar já aqui, ó, em você, é uma, uma corrente eletrônica de energia violeta sobre o teu chakra dos pés à cabeça, harmonizando você para sair essa energia ruim dessa, dessa discussão que houve no teu trabalho, tá bom, querida? E faça isso, tá? Faça oração, harmonize os teus chakras que nada pega. É isso aí mesmo que eu falei, Patrícia. É isso mesmo. As pessoas são assim, né? A gente se engana às vezes com elas. Por causa do materialismo, por causa do dinheiro, tá? Excesso de poder financeiro, né? Eu sei que você é uma pessoa querida, de amor, né? Pessoa sentimental. É, Tenha tem firmeza para você. Você vai vencer esse desafio, tá? Faça beijo, bastante oração. É, faça o que tiver na tua intuição, tá? Não importa a religião, mas procure se afastar dessa pessoa em oculto. Em oculto, fazendo... Orações e meditações. E se cuide, tá? Se cuide, Patrícia. Senão a gente passa mal, né? Obrigado, Luciana Aparecida. Eu que dou os parabéns para você, querida. Parabéns, obrigada, obrigada. Eu que agradeço vocês. Eu estou tentando segurar. Ah, aqui fica o chat, o chat não, não quer ficar, não sei como. Deixa eu ver se é, se é aqui em cima. Não sei como, amadinhas, como segurar o chat. Mas é isso aí, vamos fazendo suas perguntas que eu vou... Eu vou voltar no começo, né, aqui, ó. Ai, que pena, né, que eu me atrasei por causa do meu filho, mas fazer o quê, né? Chegou meu filho... Que veio passar Natal aqui, ele estava lá na sogra, no sogro, e daí estão indo hoje para a capital, né, de Florianópolis, que aqui a gente está na Serra Catarinense, e agora ele vai para Litoral, que é a cidade paraiana, né. Daí veio, me, me convidou para ir lá, digo, mas não posso porque, porque eu incho os pés, eu não posso com calor, a gente é acostumada com frio aqui na Serra. E daí atrasou, atrasou minha live, né? Deixa eu caçar aqui. Então eu, eu tô colocando mais vídeos assim, amadinhos, diferente no canal, sabe? Que tem a ver com, com autoestima, com orações, essas coisas. Porque como eu tive afastada há dois anos, eu não consegui as quatro mil horas. Eu tenho só 700 e, e pouquinhas é, horas. E para mim ficar para o YouTube deixar eu ficar tudo certo e monetizar o canal, eu tenho que ter 4 mil horas. E demora, já tem um mês e pouco que eu voltei e não consegui ainda, tá? Então. Ele tá passando é, anúncios, mas não tem nada a ver comigo, não tem, sabe? É coisa do YouTube, porque eu já tinha seguidores, né? Então, é... Desses tem que ter paciência, que daí não vale a pena eu estar tá gastando minha energia com tarô, com previsão, e, e aparecer 50 ou 100 mil views. Vale a pena, eu gasto muita energia. Mensal, né? E os tarôs, os tarôs são mensal, são 12 do zodíaco para mim fazer... Então, eu tô parando um pouco de fazer... É isso que eu queria falar para vocês, que eu tô parando um pouco, mas se o canal crescer, se eu continuar, eu vou fazer certinho. As previsões é, mensais. <risos> Primeira vez, né? A gente muda, né? E com essa pandemia aí, queridas... É sim, a gente envelheceu. <risos> Parece que a gente ficou mais velha. Muito tempo, eu fiquei muito tempo fora desta casinha aqui que eu tô, que eu voltei, Dei de fazer mudança, tudo de novo. Eu saí dessa casa ali na pandemia, aconteceu um problema comigo, madinha muito sério de família mesmo. Meu irmão veio morar aqui nessa casinha. Olha, se você for contar minha história, vocês choram, eu quero saber da de vocês. Meu irmão é... eu vou falar a verdade, meu irmão teve preso, o mais novo, e a gente não tem mãe. Daí ele não podia voltar a morar lá na, na, na, no bairro dele com o meu pai, porque foi proibido, né? Mas tudo por quê? Por causa de traficante, por causa de droga, ele foi defender o meu pai. Aí alguém é, chamou a polícia, ele é muito nervoso, pegou a arma... E foi atrás do traficante, daí pregaram no... Agora a gente ri, né? Daí a polícia pegou ele no flagrante. Agora a gente ri, mas foi triste. Daí eu tive que parar com todo o canal, trazer ele para cá, para minha casa, e daqui eu fui morar no sítio. Daí ele foi embora, agora para outra cidade, que chama Itajaí. Daí eu voltei. Daí eu, por isso que eu tive parada. Foi sério para ajudar ele, né? Pagar advogado, pagar carro né que o carro dele foi preso tudo né tirado tudo é corrido né não é fácil daí somos em seis irmãos uns ajudaram a chamar a polícia e eu e eu não faço isso digo vou salvar esse rapaz vai ficar aí na minha casa meu canal é tá escrito só canal aí da velho tá o nome é do meu nome porque eu meu nome é aida parecida Aida Aparecida. Mas velho é a assinatura do meu pai. Deliza é minha mãe. Então deixo com para resumir Aida Velho. Velho porque é um, é um nome português, de Portugal, sabe? Mas eu não sou de lá, é porque meu pai é ali do Rio Grande do Sul e, e daí do Rio Grande do Sul é divisa aqui com Santa Catarina, aqui com Lages, né, que é a cidade que eu moro. E daí ficou esse nome aí. Velho, bem masculinas. É o nome português, tá? Isso, obrigado, tá? Um beijão pra vocês, like mesmo, tá? Bastante like, né? Eu tô tentando segurar aqui, amadinhos. Não sei se não tá aparecendo meu dedão aí. Eu acho que não, né? Isso mesmo, é bem isso, eu também. É apagar o passado e começar de novo. Agora, 2023 é tempo de regressão, é tempo de transformação, né? Na, na, no nosso planeta, Essa, essas transições planetárias é, tem muito a ver com o que a gente tem que mudar, amadinhos. Mudar bastante, porque é, já não chega isso que está acontecendo, né? E a gente não. Não conseguir mudar junto com a, a correria do, do nosso planeta, né? Muitas transformações, mas também temos que viver te para o lado positivo, porque isso sempre aconteceu, desde que a gente nasceu, né? Não podemos se assustar, temos que usar a lei da atração do positivo. Amadinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês. op tchau! Sobre Santa Sara, opcha. Salve Santa Sara, querida, ela chegou. Santa Sara chegou, opcha. Graças a Deus, minha mentora está aqui. Obrigado, gratidão, querida Santa Sara. Eu quero que você me ajude a ajudar, minha amada Santa Sara, que me ajudou. Eu quero falar para vocês, amadinhos, é, Deus da minha infância, o que aconteceu comigo? Eu tinha apenas seis ou sete anos, quando eu já encontrava coisas perdidas, a gente passava por uma dificuldade muito triste, a gente se mudava de uma casa para outra. Meus pais, que eram bem de vida, foram perdendo tudo, tudo. E entre meus irmãos, da, eu era a mais nova das mulheres. Então, uma vez, é, naquela pobreza toda, eu achei um punhal de prata com pedra, de diamante, novinho, novinho, numa vala. Na frente da nossa casa, mas como que pode um bairro tão simples com era de terra de chão batido? Quem que deixou ali, né? Isso ajudou. Entreguei para minha mãe, ajudou para pagar as nossas as despesas dos alimentos que tava faltando para nós. Depois é eu me lembro de, de que a gente entrou num ônibus, eu e minha mãe, né? Nós chamamos aqui circular nesse mesmo bairro que a gente morava nessa mesma idade. Eu achei um revólver novinho, sabe, de prata, novinho, novinho. Daí a minha mãe pegou e colocou na bolsa, também serviu para ela vender, para ajudar a gente, que eles tinham sofrido um acidente, mas eu não estava. O dia que meus pais sofreram esse acidente, que o pai é, tombou, né, dizia eu vou falar do meu jeito, tá, tombou a Kombi, com toda a família dentro, só eu não estava, eu estava na casa da minha avó. E, e daí quando eu voltei é que eu achei esse revólver, que eles estavam passando dificuldade, todo mundo acidentado, machucado, mas eu era pequena, eu tinha oito anos mais ou menos. E depois achei uma sandália, um par de sandália vermelha embaixo de um, brincando de pega-pega, e achei um par de sandália bem novinha embaixo de um pé de vassoura. Daí a minha, a minha irmã precisava ir num evento, num casamento, e, a, e, a, e meus pais não tinha Dinheiro para comprar o calçado e eu cheguei com o par de sandália, gente. Então, daí hoje eu cheguei. A... Daí depois eu fui morar em São Paulo, né? E daí lá passando todas essas dificuldades de novo, trancos e barrancos. Fui aprender, né? Lá na escola da vida, que a gente é aluno, né? Da escola da vida. E daí é onde que eu vi minha mentora. Só que lá quando eu vi, eu não sabia. Então, entre as minhas evidência. Um dia eu vou fazer mais live... De vez em quando eu vou falar um pouquinho... Porque se eu falar muito, eu não deixo vocês falar... Eu vi Santa Sara... Só que na hora que eu vi lá em São Paulo... Eu não sabia... Que era ela... Foi depois que eu voltei para minha terra aqui... É que me veio a visão de novo... Que é aquela que eu vi lá... Em São Paulo... E não era um ser vivo... Andava comigo... né Na hora do meu maior sofrimento... E na calada da noite eu chegando do mercado de trem, de ônibus. Só eu com a sacola pesada com chuva. Ela apareceu e daí desapareceu. É lindo, sabe? É lindo e ela tá aqui. Então tá. Então vamos lá, minha santa. É isso, né? Então eu só tava contando as, o que aconteceu, né? Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. E hoje Santa Sara eh, nos ajuda. Gente, querem fazer pergunta? Façam, que ela está aqui. As coisas acontecem. E essas tragédias foram na pandemia. Foi tudo junto, é normal. Agora está tudo certo. Tudo certo, né? Com meu irmão, comigo, ele tá lá em Itajaí cuidando dos filhos dele. Ele é caminhoneiro. Estava, estava estudando direito. E o bandido não sabemos o que aconteceu. Nem queremos saber. Tá tudo nas mãos de Deus. Vamos lá. Deixa eu segurar aqui. É, e eu falei por cima, viu, Luciana? <risos> falei por cima a história, mas, ó, são coisas que a gente tem esse dom, no... fazer o quê? A gente nasceu, né, com isso, né, com essas clarividências, e um dia eu vou fazendo mais, vou falando mais. É, Luciana, na vida sentimental com o seu esposo. Não, não sei se é seu esposo, é que eu, eu não quis falar o nome aqui, tá, mas eu já tô entendendo. Que eu também estou emocionada. Santa Sara, eu também. Vamos ver pra Luciana. Surpresa. Eu não queria estar tá mostrando as cartas por causa daquele problema que eu falei numa live, tá? Melhor eu não mostrar, tá? Li, uau, lau, lau, lau. Surpresa com o teu... Confirmando, tá? Os doisinhos juntinhos, abraçadinhos, tá? Com o Rogério aí, tá bom, amadinha? Três cartas eu virei aqui, as tu, todas positivas, confirmando com a âncora. Mas é melhor não mostrar, né? Deixa que eu, que eu veja aqui, daí eu me atrapalho. Obrigada, tá? Eu também tô emocionada, Luciana, sinto. É isso aí mesmo, né? Deu muito bom, tá? Luciana, para você. Quem mais quer perguntar? Deixa eu ver. Benedita? Não, não, não é tragédia. Tudo, querida Benedita, tragédia não, não. Não fala assim, não. Tudo é aprendizado. Nós temos aqui no planeta para aprender isto. Aqui é uma escola. Nós somos alunos. Viajar aí para São Paulo e para o Rio, voltar para a Terra, viajar. Isso eu estou aprendendo ainda. Eu também sou um aluna, Somos sempre, sempre estudando, sempre aprendendo. Mas cada um com o seu talento, com o seu dom, né? E que bom que eu descobri o meu, porque... É, tu tem a hora, a idade, né? Porque a gente já nasce, eu quis dizer que com oito anos, eu quis dizer que com, na minha, quando eu nasci eu já tinha sonhos, eu era sonâmbula, eu levantava à noite, e eu tenho lembranças também dos meus pais, sabe? Aquele negócio de, de sonambulismo, pesadelos. Triste, né? e a gente estudou teve que correr para lá e para cá se apegar com Deus com mais fé e até aparecer Santa Sara para mim ajudar porque nosso anjo da guarda nosso Deus nosso mentor só aparece quando a gente está pronto e preparado e, Evaneide Alves vamos ver Evaneide para você casei um ali <risos> Tem bastante. Evaneide, caminhos abertos. Eu não queria estar tá mostrando. Mostrar só uma. Mas eu vou tirar mais aqui. Uau! Não, não tem como não mostrar. Evaneide, ó. Eu abri. Eu cortei, sabe, as cartas. Ó, eu vou juntar. Evaneide, saiu aqui. Caminhos abertos na tua aliança. O que mais? Vamos ver mais uma. Márcia Felintro, Felintro. Felentro. Que vem de bom, 2023, para Márcia. Eu vou falar só o primeiro nome, tá, Márcia? Santa Sara, Santa Sara, op, tchau. Santa Sara, salve, Santa Sara. Minha mentora de luz, minha querida, que me ajuda. O que vem para você... Ó, aqui, ó, amadinhas. Vamos ver o que mais, ó. Ó o cavaleiro de copas. Tá? Ó. E... Muita inteligência, muita astúcia, tá? Eu vou tirar outras cartas agora. Vou deixar o outro tarô aqui, que é mais completo. Mas eu gosto desse aqui, que é de Santa Sara. O baralhinho, tarô dos anjos, para nós estar tá ajudando vocês aí. O que mais? Isso mesmo, eu tô colocando alguns, alguns áudios do livro dos espíritos lá, Luciana, no meu canal, sabe? Porque quando eu estive internada entre a vida e a morte, em 2015, ele, todas as religiões estiveram lá no hospital, os médicos tinham me desenganado. Aí meu filho deixou este livro aqui, mas eu já conhecia ele, que é o livro de perguntas e respostas, o livro dos espíritos. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E daí... Mas teve pastor, teve padre no hospital. Ele, o médico me desenganou, sabe? Eu fiquei com os dois braços amarrados. Um com um soro arrebentado, que já não aceitava mais o soro. E o outro todo, sabe? inchada a minha mão, tiveram que drenar. É um monte de coisa que a gente não precisa falar, mas que tive. Entre a morte e tô viva! Estou aqui de novo, só tenho e peço perdão aos meus filhos que me socorreram, porque a gente, mãe tem vergonha, né, mãe que quer ajudar, mãe não quer ser ajudada, mas fui socorrida pelos meus filhos que me internaram a tempo, me acharam aqui, né, nesta casa, mas graças a Deus, daí dali de 2015 para frente, é, quando me deu essa última é, entre a vida e a morte, que eu morri várias vezes, mas essa vez não teve jeito. Foi a última de certo, daí eu comecei, daí eu abri o canal, eu abri o canal para pra... e aceitei a minha mentora, que eu não, não queria aceitar, sabe, aquele preconceito? Eu era assim, por causa da minha terra, por causa da minha cidade, por causa das pessoas, aquele preconceito, ai, cigano, cigano, eu tinha medo que eu era pequena, ah, meus pais diziam, se, se esconda, se esconda embaixo da cama, porque os ciganos estão chegando, então eu tinha aquele trauma, e não sabia que quem estava comigo era Santa Sara, a mentora dos ciganos. A rainha, a deusa dos ciganos. Então, eu vim descobrir que no, em outra vida, lá em Portugal, lá na França, eu fui a cigana. Eu fui uma cigana para receber uma mentora tão linda como Santa Sara. Legal, viu, Luciana? A gente passa, né, por cada coisa. É bom que daí a gente tem história para contar, né? Maria Clara Carvalho. Hum, sim, eu atendo no WhatsApp, daí é agendado, Vera Prado. Uhum. Obrigado, Vera Prado, obrigado, tá? Tô tentando segurar na tela. Se eu segurar, dá certo, tá? Obrigado, Vera Prado. Gosto de Santa Sara, boa, né? Boa, gostar de Santa Sara. Eu também. Adoro essa mentora, que para mim ela é a mesma Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu, eu, eu vou segurar a câmera devagarzinho. A gente não sei se vocês conseguem ver aí, porque eu estou numa casinha muito pequena, né? Eu estou numa casinha muito pequena. Para mim ela, as santas, são todas as santas, e é Nossa Senhora Aparecida, é a Nossa Virgem Maria Santíssima. Sim, atendo pelo WhatsApp, Vida Amorosa Maria Clara Carvalho, né? Eu te perdi, agora achei você de novo aqui. E emprego, né? Vamos ver aqui, para você, então. Maria Clara, não ligue aí se eu esquecer o nome, tá, como ela disse, eu sou muito especial, eu esqueço mesmo. Porque é muita coisinha na cabeça. Sim, Deus, os anjos estão... Eu peguei o tarô dos anjos, tá, querida? Vida amorosa, muito estudo, muito... Buscar, você vai estar tá buscando mais conhecimento. Deus está te protegendo. Os anjos tá? com leão, leoa, contra os, as energias negativas, pessoas... É, conversadeira, fofoqueira, e Deus não vai deixar você afundar, tá? E, e vamos ver no amor, quem sabe quem é esse amor, que ela quer saber, vida amorosa e relacionamento e amor, né? Confirmando, pegar mais um aqui. É, é, com, tem obstáculo com uma pessoa, né? Um, uma pessoa... É, aqui mas esse esse obstáculo vai ser passageiro, porque logo chega esta pessoa querida para te ajudar, com a, que veio a carta da energia da opção muito fiel, muito boa, tá? Querida, e você tá fazendo teus planos, tá? Em relação a, a finanças, em relação a, ai, opa. É, o teu dinheiro, que você espera e você vai ter uma, uma vida Financeira muito boa, tá? Nem se preocupe, que, que nas finanças vai estar tá muito bom. E quanto ao amor, eu já falei, né? Aquela carta do cão ali, obstáculo passageiro, que logo essa pessoa vai aparecer pra te ajudar. No amor. Vera Prado, é isso aí, tá? Gratidão, Márcia Felina, obrigado. Gratidão. Gente que o celular não aguentar, né? Tá esquentando já. Isabel Ribeiro, como vai ser tua vida neste ano? Vou tirar aqui uma carta, tá? Amadinha Isabel Ribeiro. É, gente, eu queria poder estar tá sempre, né, fazendo live, pra, porque eu adoro, sabe, quando aparece aquela vontade vida financeira, como, ah, como você... Você perguntou como é que é o ano de 2023? Uau! Olha! Nem precisa tirar mais, né? Que bruxona! <risos> a carta de o um carro. Nossa, é viagem. É, é viagem distante para países de, de, de, distantes, ou lugares, ou cidade, longe Você vai estar tá recebendo é, pessoa, uma pessoa muito especial na tua vida que está chegando também, tá? A nível financeiro, a nível amoroso, uma pessoa que vem de longe, que se destaca, que é bonita, que é bonito. Tá bom, querida? Vai ser, uma, vai ser muito bom para você, Vera Prado. Como é que é? Ivaneide Alves. Desemprego, né? Vamos lá. Para a Evaneide, Eva como é que vai ser a, a vida dela em relação... A Evaneide, em relação a, a finanças, trabalho, o que aparece para ela. Santa Sara, Santa Sara no tarô uau. Ué, <risos> vocês viram eu, eu aqui é, embaralhando, né? Ou não estão vendo? Viram, né? E saiu a... é que tem repetido, né? Esta carta que saiu para outra pessoa você fazendo seus planos, olhando distante, tá você tem firmeza, já sabe o que quer, segura firme é, a tua ferramenta no, na mão, é, cuidando bem da tua economia, tá do teu dinheiro, olhando a tua árvore, da, das finanças, a tua caderneta de poupança, a tua teu rendimento, tua bolsa de valores, tua, tua carteira e tudo, tudo que estava atrapalhando de tu conseguir mais, de tu vencer na vida. Vai sair fora. É, é você, sabe, com as espadas na mão, quer dizer, as ferramentas. Sabe por que, que às vezes eu não quero jogar carta? Por causa que eu, eu costumo falar, né? Tenho medo, né? É, as espadas são é o significado e você tá juntando, quer dizer, tudo. Tudo. Você vai ter a vitória amadinha no teu trabalho 2023. É, nada é para sempre, tá? Três meses desempregado é pouco para quem sabe o que fazer, para quem tem o dom, o conhecimento do que veio para fazer nessa terra. Só paciência que tu vai vencer. Obrigado. trevinho da sorte, né? Muita sorte, né? É isso, meus amados. Então tá, tá quase na hora de olhar lá, quase na hora de, de o meu celular não aguentar. Quem quer fazer mais alguma perguntinha, pode fazer, tá? Quem eu não vi que passou lá pra cima, repita, pode repetir. que às vezes eu perdi, né? Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu, eu que tenho que passar a mão, porque eu tô fazendo live do, do celular. Daí meu notebook tá com problema, não consegui abrir o webcam. Então eu. <risos> oh, Obrigada, tá? É um prazer, prazer mesmo ajudar vocês. Obrigada, querida Evaneide Alves. Obrigada a todos vocês, tá? Que estiveram na minha live. Obrigado por, por entender. tá? mas é legal, né? Eu não sou de estar tá falando, hoje eu falei. É, Obrigada, Evaneide Alves, Isabel Pinheiro, Ribeiro, a, pre, pre, Psicologia Autoconhecimento, obrigado. Meu ex quer voltar, já, já falo contigo. Aida, foi tudo uma, uma, uma tampa, não foi? Ana Moraes, uma trampa, foi tudo uma trampa, não foi? Já vamos falar, deixa eu ver aqui para o ex... É, da, do canal da psicologia, da psicologia autoconhecimento, se o ex dela volta, tá? Eu não sei teu nome, mas é só lembrar que você tem, né, um canal, um trabalho, uma coisa assim que se chama psicologia. esse esse Dessa amadinha ali que eu vi a foto dela, o ex dela vai voltar. Querida, olha, você... Ele tem uma, não sei, sabe, mas eu acho que ele deve ter uma energia de ar, né, do elemento ar. É, você teve um tempo um pouco sem enxergar, cega, com os olhos fechados, amarrados. Quem sabe, querida, não deve ficar com essa pessoa. Tem alguém na tua família, alguém bem próximo, mais conhecido, é, que não vai é, te prender tanto. Estou vendo outra pessoa para você. Tá? Outra pessoa em família, que vai ser pessoa de família, de princípios, tá? Porque esse reis aí, ó, desculpa, né? Mas é o que eu tô vendo, é isso. É isso. Carme, é, Carmen Fernanda, Carmen. É, Carmen Fernanda é, pediu vida amorosa? Ah, não, área, é área da área amorosa, né, a, a Carmen Fernanda. Para você, então, Carmen. Eu tenho que caçar, né, porque é muitas pessoas. É muitas, né, mas um dia eu vou ter um aparelho bem bom, bem bom pra gente. Carmen, vida amorosa também, alguém distante, ó, saltou. Esta aqui, ó, saltou na mesa. Tá? É alguém distante, tá? Que tá chegando aí na tua vida amorosa. Não precisa nem tirar, ó. A do fundo do maço, ó. É início de coisa boa. Um aço de fogo. É. Vamos ver a outra. Tamara, Tamara Duarte. Profissional, Tamara. De nada, querida, uh, psicologia autoconhecimento, obrigada também por estar aí na minha live. Vamos ver para a Tamara, Tamara Duarte, profissional, né? Gente, vocês não liguem, né? Que eu me atrapalho às vezes para falar, vocês sabia Que eu fiz um implante, sabe, aqui ó, nos dentes e não há jeito deles acertar. Meus dentes são meio torto mesmo. E daí, ficou muito curto, bate, sabe? É problema de... Eu acho que é na... esse problema dentário. <risos> que não deixa a gente... Quando a gente quer falar uma palavra, sai outra. Vamos ver, então, vida profissional para essa madinha última que eu cacei, ó. É, vai ter um bom investimento, né? Já tem uma graninha. Gente, eu vou dar um beijo boa, sabe? Profissional para você, boa. E um beijo a todos. Vou ter que fechar por causa da. Tá pedindo bateria e não tenho aqui perto. Um beijo e vou orar por todos vocês. Beijo, amadinhas.